Certamente você cresceu ouvindo na escola que os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Bom, isso é verdade, mas será que de fato nenhuma raça sobreviveu à queda do asteroide que detonou o planeta Terra? Bom... Aqui vemos o que pode ser a evidência de que existe alguma raça de dinossauro que ainda vive no meio de nós, imagens registradas no rio da Serra do Divisor no Acre. Repare que a criatura aparenta medir mais de 4 metros e possui uma cauda tripartite. Atualmente não existe nenhum animal semelhante catalogado pela ciência, porém, há milhões de anos existiu uma criatura semelhante. Bom, será que finalmente conseguimos encontrar um monstro? do Lago Ness, talvez seja por isso que nunca conseguiu encontrar a criatura no Lago Escocês. O vídeo que se segue foi registrado pelo árabe Hassan Barbar. Nas imagens, temos mais um registro do que ele diz ser o demônio nômade que vive no deserto e se refugia em cavernas. O que? O que é que você está fazendo no mundo? Eu vou dizer com você, mas diga o que é que você está fazendo. A criatura parece não gostar de visitantes e fica de tocaia. Mais tarde, um misterioso ser desapareceu num buraco e nunca mais foi encontrado. O rosto da criatura é semelhante a de um lagarto gigante. Sim, estamos diante do que pode ser algum tipo de reptiliano. Ana vai Você acredita na existência de vida inteligente fora da Terra? No universo há bilhões de estrelas e planetas que certamente abrigam muitas raças de vida inteligente, mas difícil é saber se eles estão entre nós. Porém, o Projeto Livro Azul, uma série de estudos sistemáticos de objetos voadores não identificados realizados pela Força Aérea dos Estados Unidos, parece ter conseguido evidências convincentes como esta que foi gravada na floresta de Baikal, na Rússia, no ano de 1960. Nas imagens, vimos um militar na floresta após ter se perdido de sua equipe que foi investigar relatos da queda de um OVNI no local. Sim, parece que ele encontrou um grande objeto metálico caído no meio do mato. É um objeto que parece ser uma espaçonave que veio das estrelas. Parece que temos companhia. Do outro lado dos arbustos vemos um ser humanoide muito estranho de pé. Agora ele simplesmente desapareceu do nada, mas para onde ele foi? Bom, já já você irá saber. a criatura avançou sobre o militar. Bom, eu arrisco dizer que o sujeito não sobreviveu. Seria isso que vemos um ET? Será que essas imagens são verdadeiras? Nosso próximo vídeo foi registrado pelo nosso canal parceiro Silêncio Obscuro de Sullivan, o Caçador de Lendas. Na ocasião, ele retornou da busca da lenda da criatura e lá foram eles caçar a criatura naquele mesmo local, onde inclusive o Rafael, integrante da equipe, desapareceu e até hoje não se tem notícias dele. Se não tiver aqui, ela tá na outra casa. O que você vai voltar você, mano. você viu alguma coisa que ali? ali? Ouvi, ouvi, ouvi Ela tá aí, mano Acertamos ela, mano Acertou! Sai, criatura! Ela saiu! Será? Saiu, velho! Você um bicho Ouvi, ouvi! Vamos! tá com medinho, criatura! Aparece! Você tá aí, criatura! Sai! Sai! tá dentro, está dentro! Tá, dentro. tá com medinho? Então eles decidiram caçar a criatura pelo quintal. Porém, mal sabem eles que é a criatura que está os caçando. Senta tá aí criatura, sai! Sai! Lá tá dentro, lá tá dentro, tá, dentro. tá com medinho? Quem escutou o fodido? Lá dentro, lá dentro. Ai! Ai! Meu Deus do filho. céu! Ai! Ai! ai vencido! Deus! Meu do... Deus! Sim, um dos integrantes ficou cara a cara com a criatura. O é que é isso? Será que ela folha por cima ali? Nossa, não, foi aqui por cima? Eu acho que ela vai por cima da árvore. Ai, ai, ela aqui, ela aqui! Bom, parece que dessa vez não houveram óbitos e os nossos heróis poderão continuar a caça no próximo episódio. Uma jovem estava filmando uma cachoeira localizada no Rio de Janeiro, quando de repente algo estranho se manifestou na gravação. Como vocês puderam ver, enquanto ela apresentava o local, um ser humanoide surgiu do nada na cachoeira. Detalhe, a menina que filmou disse que não havia mais ninguém além deles no local. O mais estranho é o tamanho da criatura e o fato dela aparecer em um local de difícil acesso e permanência e é muito perigoso. Muitos internautas dizem ser alguma entidade que vive na cachoeira, outros dizem ser efeitos especiais, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. O vídeo que se segue foi gravado aqui no Brasil por duas irmãs evangélicas, na ocasião eles estavam presenciando e filmando um batismo nas águas de um rio, quando na filmagem apareciam uns espectros brancos fantasmagóricos que elas acreditam ser a manifestação de seres celestiais. elas ficaram muito emocionadas diante do que viram, contudo alguns internautas se encontram céticos, outros glorificam. Mas e você, o que acha dessas imagens? São anjos ou alguma falha da câmera? Um vídeo aparentemente inocente registrado na Inglaterra mostra um menino andando de bicicleta. Bom, aqui aparentemente nada demais, mas só aparentemente. Olha só quem estava na janela olhando para o menino. Bom, poderíamos dizer ser apenas alguma morador, a não ser pelo fato de estar vestindo roupas utilizadas no século 18. Agora um vídeo cabuloso registrado na ONU durante a fala do ex-presidente Michel Temer, enquanto discursava sobre o Brasil, ele disse que acredita no poder do diabo. Assembleia Geral das Nações Unidas, senhor Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores chefes de estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. O Brasil traz às Nações Unidas sua vocação de abertura ao mundo. Somos um país que se constrói pela força da diversidade. Acreditamos no poder do diálogo. Acreditamos no poder do diálogo. Poder do diabo. Sabemos que o povo brasileiro tem fé no poder de Deus, mas quem seriam esses que lhe disse acreditar no poder do diabo? Será que de fato ele é um integrante da elite que governa o um mundo que já ajuda do maligno? Uma mulher viúva deu uma festa no salão de um condomínio onde mora em Curitiba e durante a noite após a confraternização, fechou o local e entregou as chaves ao porteiro do prédio. Horas depois, surge dentro do salão um homem que abre a geladeira e vai até o balcão. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança do vigilante noturno, que imediatamente correu para o local que estava fechado e até então vazio. Quando o porteiro acendeu a luz, o homem simplesmente sumiu do nada. Relatos de internautas que moram no condomínio afirmam que ao ver as imagens, a viúva começou a chorar, pois acredita ser o espírito de seu falecido marido. No vídeo que se segue, vemos o que parece ser um barco fantasma flutuando nos ares. Sim, estamos diante de um vídeo inquestionavelmente real, confirmado até por meio de perícias especializadas. O barco parece flutuar numa altura de quase 8 metros da superfície das águas. Na sua opinião, alguma explicação científica para o que vemos?